Olá, meu nome é Vanessa eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde nós tratamos de autismo, surdez e viagens. Eu, vou, eu fiz esse adendo depois que eu fiz a gravação de todo o conteúdo que eu quero tratar no vídeo de hoje, que é o capítulo 1 desse livro, no Feminino. Eu falei, esse livro é difícil de achar, eu acho esse conteúdo muito legal e importante porque são nove capítulos, são nove visões a respeito do autismo no feminino porém o vídeo ficou comprido, longo e eu peço a atenção de vocês e eu já me desculpo eu gosto de fazer vídeos curtos mas não tem como eu condensar mais ainda, porque eu me sinto responsável de mostrar na fonte para vocês E não só falar da minha experiência com relação ao conteúdo, mas com que vocês também possam entender de onde as informações estão saindo Então por isso que eu peço desculpa pela, pelo tamanho do vídeo E peço para você que se você gostar do vídeo meu, no final, se inscreve no canal, tá bom? Traga mais mulheres. No capítulo 1 ele se chama O padrão de capacidades e de desenvolvimento das raparigas que acho que é mulheres com síndrome de Asperger. Quem é o responsável desse capítulo é o Tony H. woods que ele é psicólogo clínico na Austrália. E ele começa chamando a atenção para a questão da lacuna de diagnóstico existente entre o autismo feminino e o masculino, vamos colocar assim. Nós temos 10 diagnósticos masculinos para cada diagnóstico feminino. Agora, o estudo epidemiológico, como ele diz, sugere que a relação é de 4 homens para cada mulher. Então, assim, eu já vi outro... Pessoas citando outras pesquisas e dizendo: ah, não, agora é um, dois, um e meio. Eu acredito no que o livro está falando, que é essa relação epidemiológica de 4 para 1, por enquanto, e eu vou indicar o episódio, a saga do diagnóstico do podcast Introvertendo, eles também têm um canal aqui no YouTube. E lá, o Thiago Abreu, ele fala sobre isso. Então, eu também concordo com ele. É 4 para 1, por enquanto. Esse psicólogo, ele diz que no autismo feminino, a expressão dele é mais sutil e menos grave das características. Então, assim, as mulheres, elas acabam... É, não indo para a investigação de, do diagnóstico por causa disso porque os nossos sintomas as nossas características são sim mais sutis daí ele tem várias sugestões de por que isso acontece e ele enumera que isso pode ser uma diferença cultural ou estrutural ele está sugerindo, ele não está dando uma resposta e isso fica claro em todo o texto, tá bom? Ele fala o seguinte, que existe um estereótipo de comportamento masculino e um estereótipo de comportamento masculino. E o comportamento feminino, a mulher, ela já desde cedo, ela verbaliza melhor as emoções. E eu acho que isso tem total sentido, em especial pela linha argumentativa que ele segue, de que a mulher ela é mais acolhedora com as outras mulheres. O outro ponto que ele diz que dificulta o encaminhamento para o diagnóstico é que as mulheres elas costumam não ser agressivas como resposta aos, às situações de confusão, frustração e raiva e é verdade, eu vejo isso no depoimento de várias outras mulheres eu, quando a gente está numa situação de confusão, frustração e raiva a mulher ela acaba direcionando toda essa inadequação, vamos falar assim, para ela então assim, uma mulher ela entra em um, uma crise de choro ela entra em uma crise de automutilação ela faz coisas para sentir dor e parar de pensar naquilo mas o mais normal é a tal da crise de choro já os meninos eles extravasam isso para fora então assim eles acabam sendo mais agressivos e por isso eles são levados para o estudo de diagnóstico né descobrir qual é o problema mais cedo do que as mulheres eu vou, então, voltar daí pro texto. Então, assim, ele fala que por causa dessa questão de o homem explodir para fora, diferentemente da mulher explodir para dentro, é, causa a falsa impressão de incidência de agressão nessa população. Então, a questão da agressão, ela acaba servindo de um parâmetro, mas ela não é real. Então, assim... Existem homens que também estão no espectro e também conseguem não ser agressivos, e eles também vão acabar nesse limbo que a gente está falando, que é o da falta do diagnóstico. Esse ponto eu também vou ler, que eu acho bem interessante. Ele diz assim: cada pessoa com síndrome de Asperger, que agora a gente vai ler como o transtorno do espectro autista desenvolve as suas próprias técnicas e estratégias de aquisição de capacidades específicas e desenvolve mecanismos de adaptação. Uma técnica é a de obter orientação prática e apoio moral de seus pares. E essa é a parte legal, porque como a mulher, em especial na infância, faz aquelas panelinhas de meninos e meninas, a mulher, ela acaba recebendo muito mais facilmente esse apoio e suporte dos seus pares do que os meninos. As crianças, em especial, né, vamos falar assim, elas têm dois tipos de comportamento. Então, elas podem ser fortemente maternal, que daí é uma característica bem feminina, e as mulheres do espectro acabam se beneficiando desse comportamento do outro, e aprendendo a lidar com o mundo mais cedo e de forma mais fácil ou o tal do comportamento predatório então assim, é por isso que a gente vê tanta história de homens, rapazes do espectro e que sofreram bullying Muitas vezes ouvindo depoimentos, até vou voltar lá no Introvertendo, eles têm vários depoimentos pessoais e você vê essa linha, essa constante no relato dos homens de bullying, de agressões, e isso eu não vejo tanto no relato das meninas a gente pode sim ter sofrido um certo bullying, ter levado um certo rótulo mas uh, é diferente dos meninos nos eu acho que é difícil chegar na agressão física propriamente dito. Mas é o que eu tô falando, é uma opinião minha, não é a opinião dele. A opinião dele é de que existe esses dois tipos de comportamento em especial, né, na infância, que é o comportamento maternal e o comportamento predatório. Aqui fala também do comportamento entre as mulheres, né? É, existe sim uma parceria, um apoio, um auxílio quando elas estão inseguras sobre o que fazer ou dizer e eu percebi isso em toda a minha infância, minha adolescência tem vários episódios que eu lembro até hoje onde eu estava meio perdida e alguma amiga do meu grupo veio ali e me explicou a situação e até me orientou sobre como eu devia agir então agradeço a todas elas mais uma vez e aqui fala também que as mulheres, elas dão muito conforto às outras quando elas estão perturbadas. E é verdade, é uma característica do comportamento feminino. E aqui fala, é, o homem no geral, ele tem mais comportamento predatório e isso é um efeito negativo porque os homens do esperto eles se queixam muitas vezes de provocações de serem ignorados e também de serem agredidos por outros homens e por isso que muitos preferem a companhia das meninas porque elas são mais gentis e mais tolerantes o autor ele propõe que a gente possa ter o um ambiente de treinos tanto individuais quanto em grupo o individual seria a pessoa autista ali com o seu orientador e em grupo fala de grupos de mulheres autistas mas isso também não é tão fácil nem tão simples porque como nós somos em uma menor quantidade dificulta a formação desses grupos e que esses grupos eles auxiliam muito na conquista de competências sociais para autistas eu vou ler esse, essa parte aqui que eu marquei que diz o seguinte ó não sou eu que estou falando as mulheres elas são mais motivadas para aprender e são mais rápidas na compreensão dos conceitos-chave. Então, assim, isso já dá pra gente uma ferramenta bem legal, porque a gente aprende rápido e pega esses conceitos-chave de socialização e consegue aplicar em várias situações, o que acaba ajudando a gente a interagir e viver no mundo, mas também vai fazendo com que a gente fique cada vez mais camufladas. Essas, no, essa nossa vantagem no, na aquisição desses conceitos chaves nos dá um prognóstico a longo prazo mais favorável no sentido de sermos mais socialmente competentes. E por isso a gente acaba passando despercebido e não somos encaminhados para a avaliação diagnóstica. Uma frase que me chamou bastante atenção no livro e que eu vou citar porque eu já pensei ela, eu acho que várias mulheres que estão no espectro também devem ter passado por essa situação e é normal, então assim, é normal muitas vezes desejei tornar-me outra pessoa, tá falando da outra pessoa, a pessoa que ela observa e tem como modelo e eu já fiz isso também, eu já tentei imitar uma amiga minha, mas assim eu percebia que não saía natural e o incômodo que eu sentia imitando ela não compensava então assim eu já tentei? já mas eu parei, então se você tá nessa fase meu, é normal você ter essa sensação e esse tipo de pensamento ok? e mulheres casadas com homens autistas a gente tem que ser boazinha e dar um desconto para os meninos aqui fala o seguinte as mães com síndrome de Asperger, que agora a gente pensa como transtorno do espectro autista. As mães autistas parecem ter maiores capacidades maternais, tá? Entre aspas, tá? E empáticas com os seus próprios filhos que os pais com síndrome de Asperger que tem grandes dificuldades em compreender e relacionar-se com os seus filhos eu quis ler para a gente ter em mente isso igual eu peço para a sociedade que dê um desconto a nós autistas então vamos dar um desconto para os pais autistas eles têm uma dificuldade isso não quer dizer que é impossível isso não quer dizer que vai ser assim para sempre mas que precisa, a gente estando consciente, a gente acaba lidando melhor tanto com o outro, como se você é homem e é pai e é autista. Tá aqui a explicação, é normal você ter essa dificuldade de compreender e de se relacionar com seu filho. Empenhe-se, esforce-se e vamos melhorar isso. Ele também fala a questão da ecolalia ou espelho social, que é a forma que a gente usa para adquirir competências, é, competência social. A gente é muito boa nisso, a gente faz por imitação aí acaba camuflando as nossas dificuldades. E a nossa estratégia, que a gente usa até muitas vezes inconscientemente, é observar e imitar gestos, vozes e personalidade. Ele sugere uma coisa que, graças a Deus, eu fiz na minha infância e adolescência, que é aulas de expressão dramática ou de discurso. Então é importante a gente ver que a aula de teatro, ela vai acabar dando ferramentas para a gente aprender a interagir socialmente, é uma oportunidade ideal para socialização e é uma oportunidade aceitável para treinar a linguagem corporal. Fala também que muitos autistas têm memória prodigiosa, é capaz de recitar diálogos, até de conversas da vida real. Eu já falei isso em outros vídeos, mas se eu me sentir pessoalmente atingida pela fala de certas pessoas, essa fala gruda em mim e eu consigo lembrar dela durante muito e muito e muito tempo. Por isso que eu falo, meu, cuidado com o que fala com os seus filhos autistas. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas assim, pode ser que alguma coisa que você falou, ele entendeu da forma dele e ele tá reagindo aquilo que ele tá imaginando, nem é aquilo que você falou, mas eu vou falar disso em outro vídeo. Aqui fala também da importância de você saber o texto. O saber do texto vai te levar a não se preocupar com o que vão dizer, né? com o que a gente precisa dizer. Eu vejo isso aqui na minha relação em casa. Existem certos ambientes onde eu sei que eu vou ter certos tipos de problema e eu acho bem legal que o Rafael ele me ajuda é, treinando respostas. Então a gente imagina os cenários possíveis de acontecer e o Rafa ele me treina as respostas que eu posso dar conforme a fala da pessoa. Então, assim, eu acho bem legal isso, porque daí eu já vou mais tranquila. Porque eu já treinei para vários cenários. Eu sei que muitas vezes eu acabo não falando do jeito ou na hora adequada, mas pelo menos eu tenho essa sensação de não ter sido tão passiva. Ah! Aqui também fala sobre a questão de amigos imaginários, muitas meninas, em especial crianças, elas vão ter mais amigos imaginários em especial porque elas têm insucesso nas relações do dia a dia, então como ela não tem sucesso para ter amigos reais, ela acaba criando amigos imaginários. Muitas vezes as bonecas podem funcionar como um substituto de pessoas reais. Daí ele vai falar sobre a questão do brincar. Existe uma diferença qualitativa do brincar. O brincar da menina autista é diferente da menina normal. E se a pessoa não estiver atenta aos detalhes, vai acabar aparecendo que porque ela está brincando, ela não está no espectro. Mas a forma dela brincar não é a forma correta, vamos assim dizer. Então, Muitas vezes, no brincar, você tem que observar se falta reciprocidade na brincadeira social espontânea outra coisa é que ela quer, prefere brincar sozinha porque assim ela pode controlar tudo então assim a criança que está dentro do esperto ela tem essa necessidade de controlar, de organizar e por isso ela acaba até preferindo brincar sozinha ela brinca sozinha porque ela quer ter controle total porque assim ela não tem interferência do outro e ela também não precisa aceitar sugestão dos outros. E ela também pode ter uma tendência ou um interesse especial em colecionar. Quando está envolvida numa brincadeira solitária com bonecas, a menina autista ela tem controle total e pode argumentar e diri dirigir a peça sem interferência e sem ter que aceitar o que os outros sugerem é importante a gente lembrar que no mundo real a gente tem que interagir e aceitar não só a existência do outro como muitas vezes o que o outro quer participar então assim, é importante desde cedo ensinar a criança isso voltando o argumento e as ações podem ser reproduções quase perfeitas de um evento real ou a cena de um livro ou de um filme, apesar de um interesse especial em colecionar e brincar com bonecas poder ser assumido como uma atividade apropriada à idade e não indicativa de psicopatologia o domínio e a intensidade do interesse são fora do comum. Brincar e falar com amigos imaginários e bonecas pode continuar na adolescência, altura em que era esperado que a pessoa já tivesse amadurecido e ultrapassado essa fase. Essas características podem ser mal interpretadas como indicadora de alucinações, e ilusões e sugerir uma avaliação diagnóstica de esquizofrenia em vez de síndrome de Asperger. Então a gente tá vendo aqui não é porque brinca, não é porque brinca com bonecas, por exemplo, que ela tá fora do espectro, tem que observar o esse brincar. Sobre a questão de amigos imaginários, eu não lembro de ter tido amigos imaginários eu lembro que eu tinha uma boneca que toda vez que a gente viajava eu deixava em cima da cama, era uma bem quer de cabelo azul e uma camisola rosa eu deixava ela e eu deixava um monte de bolacha escondida embaixo do travesseiro <risos> porque eu torcia muito, eu orava muito, eu pedia muito para o universo, que quando a gente voltasse das férias, aquela boneca tivesse virado uma pessoa real. Porque eu queria muito alguém que eu pudesse interagir do meu jeito, porque assim, a minha irmã, por melhor irmã que ela fosse, ela era uma pessoa neurotípica, e ela não aceitava muito bem os meus jeitos de brincar. Então, por isso que eu torcia para essa boneca virar gente. E depois da minha adolescência, vamos falar assim, quando entrei na faculdade, eu tinha muita dificuldade para namorar, não só porque, pelo autismo, mas assim, eu, eu não tinha o um interesse em namorar e todo mundo esperava que eu namorasse, e todo mundo namorava, e daí como eu morava, eu estudava em Londrina e os meus pais moravam em Foz, eu inventei um namorado imaginário, e ainda coloquei um nome bem legal nele, ele chamava Nain, se você for ver são as iniciais de namorado e imaginário e como tinha muito árabe em Foz todo mundo acreditou nesse nome e daí eu namorei o Nain um tempo e o Nain era o melhor namorado que tinha na parada toda porque ele sempre era melhor que os outros Hoje em dia não ia dar pra fazer isso, porque na era das redes sociais eu ia ter que provar a existência dele, né? Mas naquela época dava, então eu tive um namorado imaginário. Daí ele fala sobre os itens de interesse. Então assim, é muito normal que os rapazes, né, os homens, meninos, autistas, eles se interessem por meios de transporte, por ciências, eletrônica, computadores... E os clínicos, os médicos, eles ponderam se um rapaz com conhecimento enciclopédico nessas áreas que eu citei, né? Meios de transporte, ciências eletrônicas e computadores, eles ponderam a, a síndrome de Asperger para essas pessoas. Já as meninas. Elas podem sim ter interesse nesses itens que já foram enumerados Mas o mais normal é que elas tenham interesse por animais e literatura clássica E como esses interesses em animais e literatura clássica não são tipicamente associados a síndrome de Asperger Elas acabam sendo ignoradas na hora do diagnóstico E são tidas como típicas das meninas Agora tem que observar é o que? Aquilo que a menina tem interesse Hoje a gente vê muito interesse Daí seria unicórnios, sereias, essas paradas Tem que observar é a intensidade E os aspectos qualitativos do interesse Se são fora do normal Se for fora do normal é um indicativo ali de síndrome de Asperger Ele também enumera que ele observou que muitas mulheres Muitas meninas têm um tom de voz fora do comum. Esse tom de voz fora do comum é um tom de voz de uma pessoa muito mais nova e quase infantil. E que tanto meninas quanto meninos que estão no espectro não vê vantagem em estar na moda, prefere roupa prática, quase não usa cosméticos, às vezes nem desodorante, e eu acho que isso é real porque eu adorava uniforme. Eu sempre adorei uniforme. Eu gostava de uniforme no colégio. Eu sentia falta de ter uniforme na faculdade. Teve uma vez que eu fui cursar direito e o centro acadêmico inventou de, de, de fazer umas camisetas. E eu comprei uma camiseta para cada dia lá do centro acadêmico, uma de cada modelo. Tinha umas cinco. Eu comprei uma para cada dia. Eu usava como se fosse uniforme. Na empresa que eu trabalhava tinha uniforme, então eu gostava. Onde eu trabalho hoje não tem, mas eu organizo assim que eu sei quais são as roupas que eu vou usar e acabo aqui virando uniforme. Para encerrar, eu vou ler o um último parágrafo aqui desse capítulo. Diz assim, Essas explicações especulativas para a aparente subrepresentação das mulheres autistas ainda tem de ser analisadas por investigações objetivas. Então, nada do que ele está falando, ele dá como certo e definitivo. Tudo isso tem que ser estudado, pesquisado no futuro. E é evidente que necessitamos de mais estudos epidemiológicos para determinar a verdadeira incidência em mulheres, e para pesquisar os sinais clínicos, as capacidades cognitivas e o comportamento adaptativo de modo a incluir uma análise de diferenças quantitativas e qualitativas entre sujeitos femininos e masculinos. Até lá as mulheres autistas continuarão provavelmente a passar despercebidas sem receber o grau de compreensão e de recursos que necessitam. Então, esse foi o primeiro capítulo desse livro.